Vai fazer de mal guardares Nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros E outros não vestem prada Eles andam disfarçados Pois todos temos fala puderam se de quem se cala E tu nunca dizes nada Vai fazer bem partilhares Nós todos temos alma O um mundo à tua mercê E mesmo assim não vestes prada Não andamos disfarçados Pois todos temos fala Eles nunca dizem nada E a nós ninguém nos cala não. Eu sempre fui um homem Dos que querem mas não podem ah medo que me podem, ou as rotinas que me fodem, uh -huh. as doutrinas que me pedem, os animos... Mais que me comem, peço logo que me esfolem. Para poder ver o meu Eden, é que eu peço que me levem e leve pouco material. Yep. Só levo umas fotografias e um carrossel pessoal. E este foi pelos dias que a minha vida social foi total como o um fracasso, mas eu vim É um círculo macabro, se tu nunca dizes nada. Vão tirar sarro da tua cara, se tu nunca dizes nada. Eu deixo a vê-los gozarem e nunca soube dizer. Basta para poder pôr Calçada, oh yeah Teve de ser meus boys Teve de ser Luta Vós para o romance E vós de filho da puta Manos A vida é curta E a idade não ajuda Porque em vez de um carrossel Passa a ser uma montanha russa Vai fazer mal guardares Nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros e outros Não vestem prada Eles andam disfarçados Pois todos temos falar, a se De quem se cala E tu nunca dizes nada Vai fazer bem partilhares Nós todos temos alma o mundo à tua mercê e mesmo assim não vejo prada, não andamos disfarçados pois todos temos fala eles nunca dizem nada e a nós ninguém nos cala eu não, sempre não. fui uma mulher contra a mão controversa por desejar sempre a direção oposta, inversa ouvindo sempre o cântico, pouca terra, pouca terra por não ter os pés no chão e ser sempre a mesma merda viajo para a obrigação na cabine da desilusão por querer sempre uma paragem mas sem motivação das já há razão para travar e pegar alguém, quem desejaria entrar nesta carruagem? Ninguém, ninguém. Estes carris dão sensação do infinito. Quando cais e ris, sem ter no som do conflito interno entre Não confio nestas linhas sem linhas mas eu ali quero parar por um pouco Construindo o meu ninho, ter um propósito, ficar sem depósito, depositar Tenho carruagens no comboio que eu vim para esvaziar Vai fazer-te mal guardares, nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros e outros não vestem prada Eles andam disfarçados pois todos temos Fala, puderam-se de quem se cala, e tu nunca Nada vai fazer bem partilhados nós todos temos alma Um mundo à tua mercê e mesmo assim não vêres prada Não damos disfarçados, pois todos temos fala Eles nunca dizem nada e a nós ninguém nos cala E a por obrigação, eu nunca digo nada Eu estou sem motivação, porque eu nunca digo nada Nunca soube dizer basta, eu nunca disse nada Mas hoje eu disse tudo e nunca disse nada Não é esse o nosso intuito, e não dizermos nada A mensagem foi clara e nunca dissemos nada Mas hoje dissemos tudo e nunca dissemos nada Xiu, ter um segredo é ter um fardo Sabes, nunca ninguém viu, mas o medo é um facto E é um facto, nunca ninguém ver esse lado Porque mesmo revoltado tu vives sempre calado Tens a palavra, agarra mas não as usas, usas A coragem A vantagem Mas, mas não, não as usas Estás passa passo à frente E em mil milhas recuas Porque mesmo de joelhos Nunca tiveste mãos sujas Tu nunca rezaste para ele. Nem a ti próprio Porque pedes ajuda a Deus Mas dás ouvidos ao diabo É Ele que te fecha nesse círculo infinito Nessa rotina Em que os outros te controlam E tu deixas de ser controlado Agora és tu que decides Se queres viver para sempre num círculo ou proteger o teu próprio círculo Porque todo o círculo é representado pelo infinito E se acreditas nisto tudo Pensa-se é isso que queres viver para sempre Confia em ti Segue os teus sonhos Fala, grita, bate com o punho na mesa se preciso Porque a vida revela-se fraca Para os que são fracos também E se te sentes diferente de todos Sente à vontade Porque isso faz-te único E único é sermos nós mesmos Stand up And go, go, go.